Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No passo a passo de hoje, vamos aprender a fazer um marca-páginas de tecido que pode ser feito com retalhinhos que tenha em casa. Além de ser muito fácil e rápido, é bonito para poder oferecer a alguém que goste de ler ou simplesmente poder oferecer às suas clientes como lembrancinha da compra que fez.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 10 cm por 10 cm e 10 cm por 10 cm. São 3 quadradinhos de 10 por 10. Eu optei por ser um diferente, mas podem ser todos iguais ou todos diferentes. Fica ao vosso critério. Um quadradinho deste tem que ter a entretela de tecido. Do lado que tem cola, vocês colocam o abeço do tecido aqui assim... Passam a ferro na temperatura média quando estiver colado. Vocês recortam. Um tecido tem que ter em entretela. Qualquer um. Tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Um deles vocês dobram em forma de triângulo e vincam com a unha ou com o ferro de engomar. Este triângulo vou colocá-lo em cima do outro, ficando direito com direito. E agora vou alfinetar. De seguida, vou à máquina de costura e vou cozer aqui até aqui, rematando início e fim, só na beirinha, para poder prender este tecido ao de baixo. Já fiz a costurinha, ficando aqui como se fosse um bolsinho e agora este aqui que tem a entretela vou colocar por cima, vou alfinetar, vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando ficar uma abertura nesta parte aqui ou nesta onde não tem o um bolso, o bolso está deste lado, a minha abertura vai ficar deste lado onde não tem o um bolsinho. Já cozi, deixei ficar a abertura deste lado. Agora vou cortar aqui os cantos e virar. Com um pózinho eu vou arranjar os cantos. Vou passar a ferro, já passei a ferro e agora para poder fechar a abertura, vou novamente à máquina de costura e vou cozer esta parte aqui, rematando início e fim. Não vou cozer a parte de cima, é só mesmo aqui esta parte, podem optar por um ponto normal. Eu vou cozer com um ponto decorativo, não esquecendo de rematar início e fim. Já cozi e está finalizado. Fica assim o bolsinho, é só vocês pegarem no livro, marcar a página onde estão, fica assim. E agora é só fechar, da próxima vez que continuar a leitura sabe onde está. Como viram é muito fácil de fazer e espero que tenham gostado.